Olá, aqui é o Zanon, e eu quero te trazer duas formas simples de fazer suas metas de emagrecer esse ano darem certo. Ai, professor, eu já coloquei lá no papel que eu quero emagrecer 10 quilos esse ano. E esse ano eu vou conseguir. Então, é justamente com isso que eu quero te ajudar. Perfeito, colocar no papel. É legal colocar no papel o que você precisa fazer. Mas duas formas de fazer isso realmente funcionar. A primeira de todas é separar o que é objetivo, o que é meta. Teu objetivo é perder 10 quilos. As metas são o que você vai descrever, colocar no teu papel o que você vai fazer para conseguir perder esses 10 quilos. Então você vai colocar lá, vou fazer academia três vezes na semana, vou fazer exercício em casa duas vezes na semana, vou é, no nutricionista e vou mudar a minha alimentação, vou começar com o café da manhã, almoço, jantos. Você vai colocar o que você vai fazer para perder 10 quilos. Essa é a primeira dica, separe o que é objetivo e o que é meta e descreva o que você vai fazer para atingir esse objetivo. E dica número 2, mantenha essas metas vivas. Ai professor, como assim? O que é manter as metas vivas? Um erro comum que acontece da maioria das pessoas é falar Descrever as suas metas, seus objetivos e pegar e esquecer no fundo da agenda, no fundo do celular, e só lembrar lá em dezembro do ano seguinte, quando está quando realmente des, é, fazendo as novas metas. O que, que precisa ser feito? Você precisa deixar essas metas vivas, você precisa deixar ela em algum lugar onde ela apareça, que você possa ver ela toda semana, todo dia, ou ver ela com ver com ela com bastante vezes, com consistência para quê? para que você possa ficar lembrando o seu cérebro. Ai, eu tenho que fazer isso. Ah, eu tenho que fazer isso. Ah, eu tenho que manter consistência nesse processo. Porque dessa maneira, vai sempre ficar te lembrando. Mantenha no teu, no teu armário lá, colado atrás do teu armário, impresso. Coloca no teu celular, no papel de parede. um em algum lugar onde você veja quais são suas metas toda semana. Pois assim, vai ficar te lembrando do que você precisa fazer. Espero que ajude. essas duas dicas simples, tenham um bom ano novo, com muitas gorduras a menos. Que seja um ano magro esse ano, mas magro de gordura, que você possa atingir teu objetivo e chegar bem o ano todo. Fechado? Um abraço e até a próxima!